conheci uma, um, um, uma pessoa que tinha contato com o Tim, que era a Auriane, que era companheira do Tim Binatti que tinha um projeto de teatro nos Metalúrgicos de São Bernardo, que é o Grupo Forja. Então, com esse contato, ah, você não quer militar no grupo? Porque o grupo era assim, um grupo muito legal, foi uma experiência muito legal dos Metalúrgicos, porque é um grupo que ele tinha peças grandes, é, de longa duração, que eram apresentadas dentro do sindicato e também em outros espaços, não só é, da cidade, mas fora também, é, mas também tinha esquetes de rua, então o que você é, fazia, porque eles tinham muita assembleia nos bairros, então os esquetes funcionavam como um agente mobilizador dessas, dessas assembleias. Assim. E, então, foi uma coisa muito legal. Eu comecei a participar do grupo de teatro. Então, aí, meu foco ficou para o grupo de teatro Ford. Então, a gente era um grupo que é, trabalhava junto com o sindicato, né, acompanhando as pautas. Então, embora o, o texto fosse nosso, nós tivéssemos autonomia, mas buscava temas que reforçassem a... a o que estava em jogo na campanha salarial. Então, a partir daí que eu começo a ter contato com isso na época com, com as discussões do PT, formação do PT, porque estava ali no, no miolo, né? muita gente que era do grupo até começou a participar. Então, aí isso foi no início dos anos 80, eu queria até achar minha fichinha, sou filiada número 47, assim, tem uma fichinha assim, mas eu não achei. E era muito legal, a gente tinha uma vida muito intensa, porque juntava tanto a discussão do PT como aquele movimento de greve também, porque eu lembro que uma das bandeiras que a gente fez, a gente fez no fundo de greve, então, a juntava todo mundo, que funcionava numa num, num, casa, perto de onde era a cooperativa da Vox. Então, foi uma coisa bem legal, assim, um, um ambiente em que você tinha muita, muita comunhão, muita solidariedade, muito movimento. Né? Então... É... E a gente fazia reuniões no PT, que ficava no centro de São Bernardo, muito para discutir tudo. Então, tudo discutia. Eu lembro que um dos debates que é, é, já um pouquinho depois fez mas movimentou muito foi da Constituinte. Eu lembro que foi o Lula, um, o Lula e o Raimundo Pereira, um, uma posição, outro com outra. Então, lá, vai, vai debater, não debate, entra, não entra. Então, isso é uma coisa assim, muito, tinha uma vida muito... muito Intensa. E eu, na época, estava vinculada ao, ao grupo político do TIM, que eu não sabia exatamente o que, que era, mas eu estava ali. E a gente começou, por exemplo, um trabalho é, no bairro dos Casas. Então, a gente começou fazendo a igreja, então, aquele trabalho de... Eu lembro até hoje, quando começou assim, por que a que está demitindo tanto? E chamou uma pessoa para para fazer palestra, né? Pra gente era uma coisa assim do outro mundo. uma pessoa de São Paulo, né, fazer uma palestra pra gente era assim, demais. E aí comecei isso e junto também é, e aí nessa época eu tava mais concentrada na luta do partido, ajudar a construir, fazer núcleo porque tinha, eu não sei se eu trouxe, é uma das coisas que eu trouxe, é uma reunião que assim, você tem a meta para conseguir, tem prazo para conseguir filiado, para legalizar o partido, para não sei o quê. Então você tinha as tarefas para fazer assim, então era um momento muito assim e eu estava mais focada nesse nesse momento e participava dessa lembro eu estava numa reunião e eu não entendia nada tava o Julinho de Gramon o Mário, o o, o o como é que ele chama o Augusto acho que também tava o um Gaiola junto discutindo como é que seria a bandeira do PT e eu falava ah, faz amarela não faz ah mas amarela é vetinando e eu entendendo nada ali, mas aqueles aqueles negócios assim bem bem interessante